Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e neste vídeo nós iremos trabalhar bem o nosso corpo, passo a passo, mas antes você tem que ter a liberação do seu médico para você poder fazer as atividades físicas com segurança. Aproveita e já vai lá embaixo no link na descrição desse vídeo para você adquirir o nosso cardápio de ganho de massa magra na promoção por apenas R$ 23,00 feito pelo nosso nutricionista, nutricionista parceiro aqui do canal, até porque ele montou o cardápio de acordo com os vídeos que eu ministro aqui no canal. Vamos lá? o primeiro exercício que eu irei explicar passo a passo é o seguinte, nós iremos fazer um desenvolvimento para trabalhar não só os ombros, mas também os braços. Eu irei ficar de joelhos para fazer o desenvolvimento, vou pegar o peso pego o peso, fico de joelho, sempre lembrando quando você for ficar de joelho tenha um colchonete macio para que você possa ficar com o joelho sem machucar. O desenvolvimento tradicional é feito dessa forma, onde você aponta as palmas das mãos voltadas para a frente estica o braço todo e volta à posição inicial. Porém esse que nós iremos fazer vai ser um pouquinho diferente, onde a palma, as palmas das mãos vão ficar voltadas para você. Você vai fazer a extensão do braço e volta à posição inicial. Faz a extensão do braço, volta à posição inicial, vamos lá? Fazer uma contagem aqui, 3, 2, 1, vamos lá, 10.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 Feito esse exercício, você vai sentir um desconforto aqui nessa região atrás e também um desconforto nos ombros. Claro, se você tem qualquer problema de saúde, você não vai poder fazer, mas se você não tiver nada, é normal sentir esse desconforto nessa lateral das costas. O próximo exercício que nós iremos fazer, eu ainda vou ficar de joelhos. Para fazer esse exercício, professor, não tem como eu ficar de joelhos. Posso ficar sentada? Pode, pode ficar sentada. Se você quiser, pode fazer em pé. Eu irei fazer de joelho. Elevação frontal, vou ficar aqui enviesado para você ter uma boa visualização. Unilateral, o que, que significa? Que eu irei elevar o braço direito, volta à posição inicial, eleva o braço esquerdo, volta à posição inicial. Direito. Esquerdo, vamos lá, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Um, professor, eu tinha condições de fazer até mais repetições. Calma, nós iremos voltar nesse treinamento. Eu estou passando aqui o passo a passo para você poder fazer e aí você vai utilizar essa estratégia. O próximo exercício que nós iremos fazer é o seguinte. É muita dificuldade dos alunos em fazer o afundo. Então eu vou explicar de maneira bem fácil para você entender. Presta bem atenção. Eu vou colocar minha perna à esquerda assim, à frente. A direita, ela não pode estar numa linha reta atrás da perna esquerda, porque se eu faço isso daqui, eu perco o equilíbrio. É difícil você ter equilíbrio assim. Então, o que, que eu faço? Eu coloco a minha perna direita na diagonal. A perna direita fica na diagonal, eu fico com a ponta dos dedos do, do pé da perna direita em contato com o solo, o calcanhar sai do contato do solo assim mesmo como eu estou e aí eu sempre peço minhas alunas para colocar a mãozinha aqui atrás do joelho e aí ela dobra, você tem que dobrar essa parte aqui. Observe que em nenhum momento quando eu dobro a parte de trás eu não jogo o corpo à frente, não. Só dobra a parte de trás, você dobrando essa parte aqui automaticamente a parte da frente, o joelho da frente ele vai dobrar. Então aqui ó, apertou, dobrou, desceu, volta à posição inicial. Colocou, desceu, dois, volta à posição inicial, mais uma, três. Volta à posição inicial. Mais uma, quatro. Volta à posição inicial. Vou mais uma, cinco. Volta à posição inicial. Em nenhum momento eu fiz com que o meu joelho da frente ultrapassasse a ponta dos dedos do pé que está à frente. Mais uma vez, eu vou fazer agora para o lado oposto. A direita que estava atrás, ela vem para frente. A esquerda fica atrás. Posiciono a mãozinha aqui atrás do joelho, empurro e desço, 1 um, e volta, 2 e volta. Ah professor, já sei fazer, então pode segurar até um pezinho aqui do lado e fazer, 3, volta, 4, volta e 5, volta. Esse exercício ele vai trabalhar bastante as suas coxas. Então é um exercício que deva ser praticado. Mas calma que a gente vai voltar tudo isso daí, então você vai trabalhar bem. Aí pode ser uma série, duas séries, três séries, de acordo com a sua aptidão física. O próximo exercício que nós iremos fazer é conhecido como stiff. Ele é o seguinte, olha só, você pega o seu peso aí que você tem, vai ficar com ambos os pés paralelos, bem juntinhos, assim, bem juntinhos. Você vai projetar ambos os pesos à frente do seu corpo, projeta o seu peitoral dessa forma, estufando o peito bem à frente, contrai o abdômen, desce lentamente com a perna estendida, o máximo que você puder. Desceu, volta à posição inicial. Observe, vou ficar de lado para você poder visualizar. Eu projeto o quadril atrás, o peso mais próximo possível das minhas pernas, desço o máximo que posso volto à posição inicial. Mais uma vez, desço o máximo que posso e volto à posição inicial. Vamos lá! Mais uma vez, desce e volta à posição inicial. Quem tiver muita flexibilidade, Pode ir o mais lá embaixo possível. Quem não tem, faça dentro dos seus limites. Vai sentir um desconforto atrás das pernas. É normal esse desconforto. Porque você está também alongando a musculatura das suas coxas. Então esse exercício, ele também vai servir para um alongamento da musculatura das suas coxas, além de trabalhar essa região aqui, ó, essa região paravertebral e lombar. Então você trabalha paravertebral e lombar e ainda trabalha também essa questão do alongamento. Aí agora vamos fazer o seguinte. Muitas mulheres reclamam da gordurinha excessiva nos braços, como amenizar essa gordurinha? Mais uma vez pegando o pezinho, vamos lá, pegou o peso, projeta o peitoral sempre à frente, contrai o abdômen, ambas as mãos na frente, com as palmas das mãos voltadas para frente, contrai o abdômen, flexiona um pouquinho, dobra só um pouquinho a perna, fica nessa postura e faz o um movimento com os dois braços. Volta, posição inicial, não encosta o peso na perna e espreme aqui em cima a tua musculatura, volta. Deixa eu ficar de lado para você ver, ó. espreme a musculatura, volta, espreme a musculatura, volta. É para sentir bem a musculatura do seu braço sendo trabalhada. Faz só esse movimento aqui e aí você já vai sentir bastante. Observe, que o cotovelo fica o tempo todo ao lado do corpo. Eu só faço o movimento do antebraço, onde ele desce e sobe, desce, sobe, desce e sobe. Esse exercício ele é ótimo para trabalhar os braços. Agora que você já fez esses dois exercícios, vamos fazer um agachamento sumô? Agachamento sumô, muitas mulheres já sabem fazer, mas outras ainda têm dúvida. Então, se você tem dúvida, vamos fazer o seguinte. Você vai abrir suas pernas dessa forma, mais largo do que a largura dos seus ombros. Abriu as pernas mais largo que a largura dos ombros, você vai dobrar, só dobrar os joelhos. Tenta manter o seu peitoral ó, projetado à frente, contrai o abdômen, ambas as mãos você pode botar na linha da sua cintura e flexiona mantendo sempre o tronco o mais reto possível. Evita fazer esse movimento aqui que eu vejo muitas alunas fazendo, não! Você mantém, joga bem o tronco o mais reto possível, desce até onde der, vai sentir repuxar bem essa parte interna da sua coxa, volta à posição inicial, desce, volta, Desce, volta. Vamos fazer uma contagem regressiva. Deixa eu puxar um pouco aqui a calça. Vamos lá: dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Parou, volta a posição inicial. Tá sentindo a musculatura? É isso aí, não precisa fazer muito, porque nós vamos voltar todo esse treino mais uma vez. Depois, se for necessário, mais uma vez para trabalhar bem. Agora que você aproveitou e fez a parte interna, vamos trabalhar as panturrilhas. Panturrilhas de maneira bem simples. Mãozinha na parede, para você poder ter o equilíbrio ambos os pés paralelos a largura do seu quadril coloca outra mãozinha na linha da cintura sobe e desce sobe e desce sobe e desce só esse movimento com a perna esticada tá bom só com a perna esticada então vamos lá vamos fazer 3 2 1 vamos lá 10 9 8 7 6 5 4 3 2 um, isso aí sem descansar, vamos fazer um abdominal em pé, abdominal em pé bem facinho, coloca a mãozinha na lateral da sua cabeça, ó, lateral da cabeça, não é colocar atrás da cabeça, lateral da cabeça, vai elevar a perna direita e chegar o mais próximo possível ou mesmo tocar com o cotovelo no joelho direito, fazendo esse movimento, tá ok? Então vamos lá, primeiro joelho direito com o cotovelo esquerdo, subiu, tocou, parou, agora o cotovelo direito no joelho esquerdo. Subiu, tocou, parou. É só fazer esse movimento, ó. Tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou. Ah, professor, não consigo tocar. Não tem problema. Eu tenho muita falta de equilíbrio. Eu não consigo fazer esse exercício dessa forma. Tem uma maneira adaptada para eu fazer o exercício? Tem. Você pode segurar uma cadeira. Vamos lá. Imagina que eu esteja segurando uma cadeira aqui. Estou segurando a cadeira. E aí, eu apoiando a cadeira, eu elevo a perna esquerda para tocar no cotovelo direito, segurando a cadeira. Então, eu faço aqui. Um, dois... 3, a mesma coisa para o lado oposto, segura a outra cadeira aqui, coloca a mãozinha, 1, 2, 3, pronto. E aí você fez a forma adaptada para trabalhar abdominal em pé. Vamos a mais um, mais um exercício importante que vale a pena demais fazer. É o exercício que é o seguinte, olha, você vai ficar... No caso eu vou ficar de joelho, mas você pode sentar em uma cadeira ou mesmo ficar em pé, mas eu vou ficar de joelho porque, como eu sou alto, na hora de fazer esse movimento a câmera vai cortar, então você não vai enxergar o movimento por completo, que é o seguinte, vai fazer a extensão, esticar os seus braços dessa forma e dobrar os cotovelos atrás dessa forma aqui ó, com o peso vindo aqui atrás praticamente chegando nas tuas costas e aí você estica. Volta com peso atrás, estica, volta com peso atrás, estica, volta com peso atrás, estica. Vamos contar de regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Perfeito! Você trabalhou bem os tríceps, trabalhou várias partes do corpo. Agora que você fez tudo isso, nós iremos voltar e fazer mais uma série, e aí quem for avançado, quem for intermediário pode fazer até mais séries, mas quem é iniciante, se tiver condições faz mais uma série, mas lembre-se tem que ter sempre a liberação do médico, vai nesse link aí para você poder adquirir o cardápio, para que você consiga ganhar massa magra. Tô te aguardando, vamos fazer mais uma sequência agora, vem comigo. Nós iremos fazer um desenvolvimento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 Posiciona a mãozinha aqui atrás do joelho, empurro e desço, ó. Um e volta, dois e volta. Ah, professor, já sei fazer. Então pode segurar até um pezinho aqui do lado e fazer três volta, quatro volta e cinco volta.